É da bagaceira. Bora. Vamos. Simbora. Sim. Oxe, você é doido de Black Boy, ninguém fica, não. Vivemos em uma época onde a leitura é incentivada a todo momento. Ao <risos> Mesmo você com as novas ferramentas digitais, a venda e o consumo da leitura em sua essência, ou seja, pelas folhas de um livro, tem crescido cada dia a mais. E para os próximos anos, essa perspectiva aumenta. Vem comigo. Vou. Agora! Ah, eu tô ligado, eu achei esse vídeo meio sem noção por enquanto. Vou. Se você é um leitor assíduo, Patrick. Provavelmente guarda algumas obras na o memória. Básico, o Futota. Que são inesquecíveis. Sim. Aquelas que, mesmo após ler, ainda estão na sua biblioteca pessoal. Porém, alguns livros são considerados extremamente perigosos e prejudiciais para os seus leitores. Alguns são proibidos em determinados países. Outros, principalmente por seu conteúdo, que pode afetar diretamente o psicológico de quem os lê. Vamos ver isso aí que você mandou, Patrícia. Principalmente Patrick. nos séculos XIX e XX. Alguns autores foram extremamente polêmicos. Tem um escritor lobão, hein? É? Vai prejudicar depois, o ser humano. São Os livros considerados como os mais perigosos da história. Você teria coragem de lê-los? Teria, não. Eu bem, rapaz, rapaz, coragem eu tenho. Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. O problema é que a preguiça vence, né? Existe hum. aquele velho ditado. Nunca julgue um livro pela capa. E de fato, ele pode ser aplicado em vários momentos com certa coerência. Porém, outros livros, somente pelo título, já nos oferecem uma certa dimensão do seu conteúdo. O livro Versos Satânicos, do escritor inglês, aí, que é Maria. Do Jesus <risos> amado aí, também, ali. Aí, já, já aí você me quer, o perdi aí, ler, é. <risos> fala sobre Só para a desgraça dessa, é. Que sobreviveram a um Eu tô tranquilo, eu não, não preciso chegar perto disso não, não quero Após não. Tô a de queda boa. Na, Inglaterra, na metade do um caminho, valeu de uma de desgraça três, dessa? Cascos e um rabo. É? É só o ir um... de primeira classe? Tem uma espécie de anel de luz que rodeia um corpo celeste. O título do livro, Versos Satânicos, faz referência a alguns versos do Alcorão. O livro sagrado do Islã. Por isso. A obra foi extremamente ofensiva ao profeta Maomé. Para se ter uma ideia, após a sua aí publicação Maomé, em 1900, que ser bom. O líder iraniano Ayatollah Khomeini fez um pronunciamento ordenando Ayatollah. a morte de Rushdie. Tá vendo aí, mais que isso, qualquer pessoa que possuísse ou tomasse conhecimento do seu conteúdo estaria condenado à morte. Ah, doideiro aí. Puxa, Acaba tem que ser para não fazer uma lombada dessa. Que não acredita mais na religião. Foi obrigado a viver escondido por um bom tempo. Dá para entender porque esse livro é tão perigoso, não dá? Só pelo título já percebi isso. É. Temos uma é. das histórias mais intrigantes e misteriosas de todos os tempos. Primeiro devemos conhecer um homem. Que deixou um grande legado como sendo um dos homens mais sábios da história. Não sei se quero conhecer, não. Foi Tranquilo matemático, também. astrônomo, geógrafo, é. astrólogo... Não cara, interesse, E o que fazer, não? É pra ser tudo? É, fez todas a as faculdades do planeta, prestou o ENEM oito vezes? Todos esses é, estudos, passou em medicina as oito vezes. Caralho, vestibular do caralho. E dedicou uma boa parte de sua vida a esse tipo de estudo. E em sua posse, nesse tempo, Havia um livro de Soiga, um manuscrito que Dee acreditava ter sido revelado pelos anjos ao seu escritor, que também, segundo Dee, foi um dos primeiros humanos da Terra. Durante a vida de Dee, ele e muitos outros especialistas da época tentaram decifrar esse estranho livro sobre magia, que contém códigos, imagens e desenhos que para nós não fazem o menor sentido nem pai de santo que ela ia aí? Vai fazer um É. Trabalho com isso não, amiga, é muito pesado, pai de santo vai em 1994, Dá pra mim não. quando duas cópias foram encontradas. Os estudiosos ainda estão tentando descobrir seus mistérios. Mas Deixa que eu isso que é que ele mexeu com essas um coisas para aqui. já estamos na merda, né? Caralho. Tecnologia. Encantamentos mágicos <risos> e achando. superior. O livro de Soiga também contém nomes e genealogia dos anjos. Seu livro não quer ser lido não maior a vida, do livro. Tentando contatar os seres angelicais e esperava que esse livro o ajudasse. dialegou alegou que pediu ao anjo Uriel para ajudar a entender o livro de Soiga. Porém, foi dito que o livro só poderia ser interpretado pelo arcanjo Miguel creio que seja melhor que os segredos desse livro sejam mantidos escondidos. Eu concordo. Muitos deixa preferem eu falar Eu também concordo. Confusão da pet. Eu também acho que a droga que esse cabulzou é da boa. Porra, tem. Se tiver que pica amarelo para ler. Foi o livro mais famoso é. de um dos seres humanos mais famosos que já pisaram na Terra. A a a Bibliografia Adolfo do Tim Maia, tanta coisa. Inicialmente. Esse o livro capa do foi bigode publicado em duas edições. Meu Deus Nos anos de 1925 e 1926. Depois que Hitler foi preso por tentar Agora organizar... Agora ele fudeu um com o Chaplin, né, velho? O Chaplin tem esse bigode aí. Não ele é, velho. É, o Chaplin é. tem... É aí. Fudeu com a de do e Chaplin, velho. Hum? Bom. Eu tô, tô ligado, Daniel. Um eu que tirei. história, sabe das barbaridades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Principalmente no que diz respeito ao massacre que o povo judeu sofreu. Rapaz, Esse está queimando um até agora no colo do capítulo. sobre antissemitismo, racismo, principalmente para com o povo judeu, ideias extremistas e sobre o surgimento do partido nazista. Minha luta tornou-se um guia ideológico e de ação para os nazistas e ainda hoje influencia os grupos neonazistas. Sendo chamado por alguns de bíblia nazista. E os caras copa essa porra, né? As ideias. Principais ah, que pariu, viu? São E, e, aí, e aí, nego? Os Estados Unidos é que Dá peste pros caras terem essa, essa onda, pô. Na série Banshee é o que mais tem, velho. Essa, essa viagem, pô. O do... que, que a gente tá assistindo, do... que loucura no que... O rapaz maluco, bigodeiro. O que que a gente tá assistindo hoje? Tô assistindo coisa sem sentido, nego. Bota aí no link e deixa de cuba essa merda. E vem assistir. Fica dando a retorno gente. aí. É. Eu? É. O. É. é o Luffy. É o Luffy. Resolveu? Ah! Resolveu. Quem é nazista. Tá essa chamando essa premissa. Tá gato. livro que causa muitas discussões é o Diário de Turner, Entendi, Razzel. Escrito por William Pip. capa. Sob o pseudônimo de Andrew Macedon. Em 1978 e reimpresso por diversas vezes ao longo dos anos. O conteúdo desse livro diz respeito a um grupo de brancos da raça ariana que, por meio de uma revolta armada, derrubam o governo dos Estados Unidos, descrito no livro como totalmente dominado por judeus. Essa Os caras tem uma raiva rita, da porra de judeus. É, que, é a gente. É, é, é, que raiva da porra Maravilha, é essa? Cara nada, é os caras pegam, tipo, tá ligado aquele é, menino na escola, os caras pegam pra odiar. É, é, os caras saem roda bicho ali, que viagem é essa? é porque, assim, eu acho que é porque o judeu ficava com todo o ouro, né, velho, a galera queria ouro, o judeu Entendi, era ouro. É. então era vítima, o judeu era vítima era judeu. E acho um cara que, caralho, pra dar todo mundo tranquilo, aí tem uns caras pra é, eu falo, Eu não, que não sou o Luke. ninguém, pô, dança bonitinho, pô. Eu, eu acho que os caras só queriam assaltar o um judeu e pegar o ouro dele. Que né, viagem gente? da porra, vamos lá -se embora aqui. Nos Isso aí foi falta de cacete. É, calma. Segundo alguns especialistas, o livro é o mais lido entre os extremistas que acompanham esse Meu viés Deus ideológico. do céu. E possivelmente pode ter influenciado Timothy McVeigh. Um ex-militar que bombardeou um prédio em Oklahoma no ano de 1995, Caralho. onde 168 pessoas foram mortas e mais 600 foram feridas. Por muitos, é considerado um livro encorajador por seu conteúdo racista e totalmente extremista. Como vimos até aqui, a definição de perigoso pode variar de acordo com a obra. Hum. E o que não falta por aí... São lendas e histórias sobre grandes livros de magia, usados por grandes bruxos e bruxas. O Grande Grimório é um exemplo dessas obras. A cópia mais antiga desse livro é datada de 1522. Porém, acredita-se que ele tenha sido escrito anos antes, pela alta cúpula da magia que vivia na época. O conteúdo desse livro vai além dos demais semelhantes né, sobre esse tema. O livro ensina seus leitores a invocar o próprio Lúcifer. Eita, é, porra. parada. É. É, é, é. é. é. para é. tomar é. um chá na tarde. É, é. é. é. é. é. é. é. Mochila de cansa. A o que? Nós chamamos é. o satanás. <risos> ele vai <risos> conversar com ele. Tinha um coragem. Você me avisa que nesse dia eu não vou tomar chá contigo. Eu cheguei a satanás de bom que falou... O que botou para na beber. É, vou trocar uma ideia livro aqui, coisa é ruim. Não Miserico, máximo é? máximo que poderia fazer, Oxe. mas sim pelo mínimo. Além da invocação de demônios, ele contém um grande número de feitiços, fórmulas e segredos. Hoje, podemos comprar o grande grimório em qualquer livraria especializada. Ou até mesmo, pode achá-lo em PDF na internet. Mas acredita que... E matar, acaba que vende o negócio, de negócio dele. dele. <risos> Que nunca foi mostrado ao público. E que está no Vaticano. O Vaticano está lá fazendo magia. Mais é, vai, Pega lá. Século XVIII. O menino do Vaticano está cuidando. Enfim, um dos livros mais polêmicos de todos os tempos. Principalmente no que diz respeito à sua existência. O pior. Conhecido Tem pior como ainda. Necromicon. Esse livro, que originalmente se chamava Necromicua, foi escrito por Abdul. Aliás, livro que <risos> ficou, né, velho? É foda, É, o nome, fudeu tudo, é. Como um é do Kid Bengala. Se o Kid Bengala, esse livro aí, velho. E é. levou tipo. essa fama devido ao fato de ser muito inteligente. Mas, ao mesmo tempo... Abdul Almir Ramal. E no deserto Sobre o um manuscrito, o próprio autor adverte que sua leitura pode levar à loucura. só não lê, né? Não lê, né? É, meu Deus do céu. Segundo alguns dos pesquisadores, o livro reúne diversos conhecimentos, desde cultos antigos à invocação e magias. Acredita-se que as verdadeiras cópias desse livro foram, em sua maioria, perdidas. Que bola! Né? em algum lugar ainda existe, é até o, fato, o livro original. Apesar de encontrar-se referência deste livro. O em passou um tempo lugares. no deserto isolado, o sol na cabeça, virado na porra, calor de dia e frio de noite, falou. e o tempo. O Lovecraft. É foda. Viu até o moreno do que tinha que escrevia contos de terror. Essa é esse aí mesmo a o primeira era, vez Harry que Lovecraft fez menção ao livro ou ao árabe louco foi em 1921 o que no conto a cidade sem nome. Somente anos mais tarde é que ele lançou o livro a história de Necromicon, onde conta toda a trama sobre o livro. Além dele, diversos atores também falam sobre esse tema, como o canadense Donald Tyson, o inglês Kennedy Graham, entre outros. Não se pode afirmar se o livro é real ou uma fata.